Erro super comum que eu vejo o pessoal cometendo falando português. Inclusive, pessoas que já levam tempo aprendendo o idioma. Não é tipo que eu comecei a aprender faz uma semana e eu tô cometendo esse erro, né? Basicamente, é confundir tudo com todo. Tudo é o contrário de nada. Quando você vai fazer uma aposta, que o tipo de aposta é tudo ou nada. Não tem como você, não tem meu termo. Ou você ganha tudo ou você não ganha nada. E algumas frases aqui. O que você faz aqui é tudo? Ou nada, eu não faço nada, mas eu faço tudo aqui. Você não faz nada. Você comeu tudo que estava na geladeira, eu não comi nada. Tudo o que ele diz tem sentido. Ou nada do que ele diz tem sentido. Tudo o que ele diz tem sentido, nada do que ele diz tem sentido. Ele perdeu tudo o que tinha. Diferentemente de todo, que tem feminino, tem masculino, tem singular e tem plural. Tudo é somente tudo. Não existe tudas ou tuda, só existe tudo tudo. É uma forma única de escrever, ok? E claro, você vai usar o todo para quantificar, ok? Por exemplo, eu trabalho aqui durante todo o dia. Eu trabalho aqui todos os dias, ou até você pode falar os dois, né? Eu trabalho aqui todos os dias, durante todo o dia. Toda vez que eu te vejo, você está com seu amigo. Todas as pessoas foram convidadas, ou seja, várias pessoas, todas as pessoas. Todos os estudantes decidiram protestar contra o aumento da passagem. Daí você vê que eu não posso substituir esse todo o dia por nada o dia, ou toda vez que eu te vejo, ou nada vez que eu te vejo. Sempre a dúvida é, será que eu posso substituir por nada tudo que eu quero, ou nada que eu quero é fazer tal coisa, né? Tudo, contrário de nada e todo para você quantificar as coisas. Claro, você também pode usar o tudo e todo na mesma frase. Se liga. Tudo que eu quero é que você faça isso todos os dias. Ele pensa que está acima de tudo e todos. Ou seja, ele está acima de tudo. Ou ele não está acima de nada. E de todos, né? Ou de todas as pessoas. Às vezes, acho que tudo que você quer nessa vida é não ter que trabalhar todo dia. Nada do que você quer nessa vida é ter que trabalhar todo dia. Na mesma frase, tudo e todo. Então, claro, uma pessoa que está aprendendo português vai dizer, nossa, mas que coisa complicada, em espanhol só existe todo e é para tudo. Leve em consideração que cada idioma tem suas particularidades. Eu encontrei coisas em espanhol que, sinceramente, em português é bem mais simples. Mas com certeza você vai encontrar alguns detalhes em espanhol que é muito mais fácil aprender em espanhol do que em português. Por exemplo, em espanhol existe criar e criar. Em português só existe criar para tudo. Em espanhol existe qualificar e calificar. Em português só existe qualificar. Tem vários exemplos como esse, ok? De fato, eu fiz até uma publicação sobre como evitar falar portunhol, que é uma publicação super completa. Eu vou deixar aí o um link na descrição. Claro, se você está aprendendo português ou se você está aprendendo espanhol, você vai ver que os idiomas têm muitas semelhanças, mas também tem muita coisa diferente. E o que você encontrar que é igual, ah, essa palavra é igualzinha a essa, muitas vezes não significa a mesma coisa. Então você tem que aprender esses detalhes também para não falar portunhol. Espero que você continue melhorando o seu português e tenha entendido aí a diferença entre tudo e todo. Grande abraço aí e sucesso para vocês. Valeu.